Perfeito. Ok. Então, pessoal, primeiro, a né, gente já deu boa tarde ou boa noite, né, para vocês, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, né, e retomando um pouco do que eu havia comentado com vocês na nossa primeira aula. Vocês lembram que a gente falou das questões, né, quanto a prova do Enem é interpreta interpretativa, Certo? Então, essa questão da interpretação a gente pode observar na área da matemática, tanto geografia, história, nas diversas áreas tem textos para serem interpretados. Então, ela é realmente uma prova que depende bastante disso. Então, a gente preparou algumas questões, tá? A área da informática também, bem lembrado Marina. A gente preparou algumas questões para vocês, para que a gente possa discutir, possa falar algumas estratégias para resolver essas questões, e no finalzinho a gente vai fazer um desafio com vocês, tá? Para ver se vocês estão realmente compreendendo, ok? Então, vamos lá. Professor Rodrigo, chegando, ok. Olá, Rodrigo. Pessoal, então, na prova de matemática, a gente fez o levantamento, né, dos últimos cinco anos, a partir de 2015, e eu separei algumas questões que dependem muito da interpretação, tá, para a resolução. Então, o cálculo matemático, ele é mais simples nessas questões, mas ela demanda bastante de interpretação. Então, isso a gente consegue observar nas questões que são problemas, para serem resolvidos, né, questões que demandam um cálculo de média, então dá uma uh, quantitativa em diferentes anos e pede para fazer a média, e a interpretação também está nas questões de gráfico, que a Simone já comentou um pouquinho na primeira aula, e hoje nós vamos retomar novamente, ok? Então, observe assim, ó, que tem um grande quantitativo, né, Considerável de questões. Prova de 2015, três questões. 2016, quatro. 2017, seis questões. Tivemos bastante gráfico em 2017, né? 2018, três questões. E a prova do ano passado, ela trouxe muitos problemas, que de dependem muito da interpretação. Então, o total são oito questões que podem ser resolvidas, né, que exigem de interpretação, tá? Aqui, entre parênteses, é o número da questão, então essa apresentação vai ficar disponível para vocês, e vocês já não podem se desafiar e tentar fazer essas questões depois também, tá? Então a gente deixou indicada as questões, ok? Vamos lá, primeira questão. Então, a gente vai comentar algumas estratégias, né, para resolver, e vamos começar com questão baseada em problema. Podemos realizar a leitura aí, gente? Ok? Então, questão 144, né, do Enem. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. Para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto, composto por quatro algarismos. No primeiro caso de erro de, na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera duplica em relação ao tempo da espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na quarta tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código secreto a cada tentativa. Nos casos da digitação incorreta, ela iniciou a nova tentativa imediatamente após a operação do sistema de espera. E a nossa questão, né? O tempo total em segundo gasto por essa pessoa para ativar o rádio foi igual a. Então agora uns 30 segundos aí, eu queria que vocês destacassem aí mentalmente mesmo, né? O que que vocês acham que é mais importante? Quais são as frases? Sim, frases mais importantes para que a gente consiga resolver essa questão, tá tempinho para vocês. Hum. Hum. Nossa colega de Oneja tem um palpite ali, ok. Ok, pessoal. Conseguiram selecionar as frases? Então vamos ver se a gente selecionou as mesmas frases. Marlon, passa para nós? Sim, calma, então, só um pouquinho. Então, as principais frases, né, a frase que comenta sobre o tempo que a pessoa deve esperar, né, para digitar o código novamente. E o que, que é muito importante aqui, ó, o tempo de espera duplica em relação ao tempo de espera anterior. Né? Então esse tempo ele nunca vai ser o mesmo Ele sempre duplica em relação ao tempo anterior Ok? E a outra questão importante é que entre uma tentativa e outra né O tempo para digitar o código é 30 segundos Então cada vez que digitar, 30 segundos só para fazer essa digitação É a mesma mais ou menos as mesmas frases que vocês tinham selecionado, gente por aí? Ok. O que que a gente pode fazer, então, a partir dessas duas informações mais relevantes, né? Vamos ver, Marlo, passa. Então, o tempo da espera duplica em relação ao tempo da espera anterior. Então, entre a tentativa 1 e a 2, ele tem que esperar 60 segundos. Entre a tentativa 2 e a 3, tem que esperar 120 segundos, ok? E entre a tentativa 3 e a 4, tem que esperar, então, 240 segundos, né? Então, só o tempo que tem que esperar para conseguir digitar novamente o código, a gente tem 420 segundos, certo, gente? Estão acompanhando? Ok? Marlon, passa para nós. Acho que deu um probleminha técnico. Eu acho que o Marlon saiu da, do MIT. Ele teve que sair, vai ter que aceitar ele de novo, Paulo. Saiu. Ok, voltou. Uhum. Perdão, pessoal, Só aqui tem problema. Tá escolhem para ligar para o cara bem na hora que o cara está trabalhando, tudo bem. Desculpa. <risos> que coisa. Tá. Vamos passar para o próximo aí. Ok, com a outra informação que nós destacamos ali, a gente consegue calcular o tempo da digitação, né, então diz que aí tentou, digitou quatro vezes e só acertou na quarta vez, então a gente vai ter a tentativa 1, a 2, a 3 e a 4, cada uma delas com 30 segundos, então a gente vai ter o um tempo gasto de 120 segundos. Então, para resolver essa questão, né? Só vamos somar 120 segundos, tempo de digitação, 420 segundos, que é o tempo que teve que esperar entre uma tentativa e outra, e nós temos a resposta, né? 540 segundos, alternativa C. É mais ou menos assim, pessoal, que vocês tinham compreendido? Então, a questão é identificar quais são as informações mais importantes no problema. E, a partir dessas informações, tentar fazer o cálculo, né, tentar montar o cálculo. Às vezes, muitos desses problemas são resolvidos com regra de três, também, tá? Poderíamos utilizar alguma forma matemática? Sim. Mas, aqueles que não têm tanta facilidade, assim, na matemática, como a professora Paula, de português, né, a gente vai resolvendo conforme consegue e a gente resolve a questão, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia, né? A partir da interpretação, conseguir resolver. Ok? Então, agora a gente passa para o colega apresentar a questão. Bom, então, primeiramente, boa noite, pessoal. é, é a satisfação que eu estou aqui participando dessa aula, como, uh, hoje, como professor, né? Uh, e como a Paula vinha dizendo, a ideia básica que nós temos aqui para vocês é tentar passar algumas estratégias uh, de uh, pontos né, dentro da questão que sejam importantes para que vocês consigam uh, resolver a questão de forma correta e de forma rápida também. Não só pela questão assim, de, uh, de, ah, eu, te, eu vou tentar usar, tentar fazer a questão da forma mais correta possível e ficar lendo, lendo, lendo, lendo ela para acertar. Vocês têm, em média, aí, em torno de três minutos, não, seis minutos, três minutos, é, três minutos e meio, mais ou menos, para resolver cada questão dentro do Enem, né? Então, é importante a gente conseguir dar uma uma olhada na, no enunciado e conseguir tirar os pontos mais importantes, né? Então, é por isso que é importantíssima a interpretação junto com as, inclusive nas questões de matemática. Uh, e aí, a minha questão foi uma questão baseada, então, em cálculo de média, né? tem o seguinte enunciado. Um país decide investir recursos na educação em suas cidades que tenham um alto nível de analfabetismo. Os recursos serão divididos de acordo com a idade média da população, que é analfabeta, conforme apresentado no quadro. Então, aí nós temos recurso 1, né, e aí aqui começa já um pouco de, de escrita matemática, né, recurso 1, uh, e ali tem idade média da população analfabeta, representada por M, né, então a idade média menor ou igual a 22 anos, né, Uh, recurso 2, entre 20, uh, maior que 22 anos e menor ou igual a 27 anos, recurso 3, mais do que 27 anos ou uh, menor ou igual, né, a 32 anos, depois nós temos ali uma idade média maior, 22 anos e menor ou igual a 37, e uma idade média superior a 37, fecha o recurso 5, né. Então, aí são cinco faixas etárias que nós temos, para cada um dos cinco recursos que estão distribuídos, né? E aí nós temos a continuidade. Uma cidade desse país possui 60 sobre 100, né? 60%, né? Ou 60 centésimos do total de analfabetos de sua população composto por mulheres. A média de idade das mulheres analfabetas é de 30 anos. E a média de idade dos homens analfabetos é de 35 anos. Então, Considerando a média de idade da população analfabeta dessa cidade, ela receberá o recurso, e temos que escolher entre os cinco. Então, como a Paula fez, eu vou deixar para vocês terem aí 30 segundinhos para pensarem em quais são uh, as questões importantes ali, né, perdão, melhor, as informações que são importantes nesse enunciado para podermos chegar numa solução para essa questão. Uma questão que até uh, começa a chamar a atenção são esses simbolozinhos aqui, né? Para ver como que a linguagem matemática, inclusive, né? Também ela faz parte né, da, da, das questões e é uma, é uma parte importante que nós temos que, que, que tomar cuidado, né? O que que é o menor, o que, que é o maior, o que, que é menor ou igual, né? e o que que isso quer dizer, né? O que, que representa ser maior ou igual, né? Por mais que o próprio nome já diga maior ou igual... A gente tem que ter, ou menor ou igual, no nosso caso aqui, né? A gente tem que ter um certo cuidado com essas informações, né? E isso aqui é bem importante, inclusive, para chegar nas respostas, né? Uh, aí a Marina dizendo que esses símbolos também fazem parte da, da lógica, lógica em programação. Sim, é, faz, faz, é, é bem importante, sim, na parte da, da computação, né? Essa parte de, de simbologias e né? a parte da lógica matemática em si, né? Então vamos darmos uma... uma mandada nessa questão para vermos o que que é importante, tá? Primeiro, eu vou só ressaltar aqui no, no enunciado com vocês, rapidinho, depois a gente passa para a resolução. O primeiro parágrafo que nós temos aqui é só ilustrativo, é só para falar um pouquinho sobre o que que vai ser representado, o que que vai ser dado no problema e o que vai estar sendo representado por, essa, por esse quadro que está aqui, né? Então, o quadro traz informações sobre os recursos. O importante para é nós descobrirmos qual desses recursos, né, foi, uh, vai ser repassado a essa cidade é o que está aqui embaixo, uma cidade desse país possui 60 centésimos, o que que essa fração aqui representa? Isso quer dizer que são 60%, né? Então, 60% do total de analfabetos de sua população é composto por mulheres, então a cada 100 pessoas analfabetas, 60 são mulheres, né? E aí nós temos aqui embaixo, a média de idade das mulheres analfabetas é de 30 anos, e a média de idade dos homens analfabetos é de 35 anos. Então, nós vamos ter um cálculo de média sobre média, digamos assim, né que vai estar diretamente ligado com esse percentual, porque 60% do, da, dos analfabetos são mulheres. né Sabemos automaticamente que os outros 40% serão homens. Então, a gente vai acabar tendo aqui um cálculo de média Ponderado. Como é que, como isso vai acontecer? Bom, nós temos que 60 sobre 100 são mulheres analfabetas, isso dá 60%, podemos representar isso na forma decimal, que é o mais ideal para ser usado em cálculo, né, 0,6. Então, os homens analfabetos vão ser 100% menos esses 60%, teremos uma sobra de 40% da população, né, uh, que serão homens analfabetos. E aí nós temos, então, na forma decimal, 0,4 ou 0,40, se quiserem, mas entre 0,4 ou 0,40, o resultado vai ser o mesmo, né, Você representa o mesmo número. E aí aqui eu coloquei uma expressãozinha que vai nos ajudar a calcular, que é uma média ponderada, porque nós vamos ter que fazer o quê? A idade média da população analfabeta, eu coloquei IMPA, e aqui no enunciado, né, da questão, ele utiliza como M, né, Estou só utilizando as iniciais de cada uma das palavras, para ficar mais fácil entender, né? Então, a idade média da população analfabeta vai ser igual à idade média das mulheres analfabetas, multiplicadas pelo percentual de mulheres analfabetas, mais a idade média dos homens analfabetos, multiplicados pelo percentual de homens analfabetos. E por que, que isso é uma média ponderada? Porque é como se eu estivesse fazendo assim, uh, a idade das mulheres, que é 30, multiplicado por 60 e dividido por 100. É mais a idade dos homens, que é 35, multiplicado por 40, que é o percentual de homens analfabetos, dividido por 100. Então, eu estou fazendo valor, um valor vezes um peso, mais outro valor vezes outro peso, e dividindo tudo por 100. Só que essa divisão por 100 a gente já fez aqui antes, né? quando eu deixo o percentual na forma decimal. Por quê? Porque torna o cálculo mais rápido. Se eu sei que 60% é 0,6 e que 40% é 0,4, o meu cálculo aqui fica mais rápido. Tá? Uh, aí eu vou ter lá que 30 vezes 0,6, né? se você lembrar de algumas regras, né? 30 vezes 0,6, eu posso eliminar essa vírgula que está aqui com esse zero, 3 vezes 6, 18. 35 vezes 0,4, ah, não tem o zero, fica um pouco mais difícil, mas eu posso pensar aqui. Se eu pegar essa vírgula e passar para cá, eu vou ter 3,5 vezes 4. 13 vezes 4 são 12. 0,5 vezes 2 é 2. 12 mais 2, 14. Então, 18 mais 14 fecha 32. E eu consigo descobrir que a idade média da população dessa cidade analfabeta né, é de 32 anos e com essa resposta eu consigo vir aqui para o meu enunciado e conferir qual que é a resposta certa, né? Na verdade, eu venho aqui no meu quadro, né? Aonde é que está o 32? Bom, eu tenho 32 aqui no recurso 4 e no 3, só que é aí que entra a importância do sinal, né? Aqui no recurso 3 fala que a idade média da população alfabeta seja menor ou igual a 32, Enquanto o recurso 4 fala que a, a idade média tem que ser maior que 32. Então, o 32 vai estar dentro de que intervalo? Do intervalo do recurso 3. Então, nossa resposta, letra C, recurso 3. Então, nós temos aqui que logo a idade média da população analfabeta é de 32 anos, que fica no intervalo de idades do recurso 3, de 27, com a idade média maior que 27 e menor ou igual a 32. Certo? Então, da minha parte era isso, espero ter ajudado vocês. Passo a palavra, então, para Simone. Então tá, oi pessoal, tudo bem? Volto com questão baseada em gráfico. Eu sou a prof dos gráficos, já nas três, três aulas eu falei de gráfico, mas vamos lá, vamos bater nessa tecla aqui, porque gráfico é muito importante, aparece muito, então vale a pena nós debater sobre eles. tá? É uma questão... Uh, do Enem do ano de 2018 tá na prova amarela e a questão é a questão 173. Tá? Então vamos ler juntos Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório neste período pode ser visualizada na figura. Então, temos ali a figura baixa, a figura do gráfico, tá? Então, seguindo, o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é... Essa questão, gente, é uma questão de interpretação de gráfico, tá? Quais são os dados que você precisa destacar aqui nesse gráfico? Os principais dados. Então, é o número de horas, né? E a quantidade de água. A gente precisa estar de olho nesses, do, nesses dois uh, dados. Então, precisamos verificar quantas horas se passa com o mesmo volume de água nos dois reservatórios ao mesmo tempo. Tá? Bom, galera, ó, esse gráfico não é tão simples de interpretar. Por quê? Porque ele tem um eixo X que representa as horas... E dois eixos Y, que representam os reservatórios A e B. Mas em diferentes escalas. E aí que está o perigo e a pegadinha da questão. Por quê? Podemos pensar que quando os gráficos estão coincidentes ali, eles poderão estar na mesma quantidade de água. Mas não é bem assim, ó gente. Temos que verificar quando isso acontece quando eles estão com a mesma quantidade de água. Para isso que vamos analisar quais são as informações que nós podemos observar. Primeiro, vamos deixar claro que o traço com os triângulos pretos ali, ó, representa o reservatório B. E o reservatório B a gente lê ali no eixo Y do lado direito. Sinaliza ali para mim, Marlon, do lado direito ali. Ó. tá? Enquanto o reservatório A... É uma linha com as bolinhas brancas, tá? Que a gente lê ali do outro lado, que é o outro eixo Y, que está do lado esquerdo, tá? E o que mais? Uh, podemos ver também no reservatório A que o eixo Y ele vai de 0 a 180 mil, tá? Enquanto o reservatório B, o eixo Y vai de 0 a 90 mil. Então são escalas diferentes. E essa é a grande sacada da questão, tá? São escalas diferentes, a gente não pode olhar para o gráfico e dizer que, que o ponto onde eles são coincidentes, eles têm a mesma quantidade de água e é preciso fazer uma análise para chegar à conclusão certa, tá? Então vamos lá, olha só. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, para ver se nos pontos coincidentes existe a mesma quantidade de água, tá? Vamos começar aqui no ponto zero horas, ali na origem, ali no comecinho. Ó. Lembrando que o eixo X vale para os dois eixos Y, tá? Os dois reservatórios apresentam zero quantidades de água nesse instante. Então, aqui eles estão coincidentes com a mesma quantidade de água, né? Eles estão com zero, então eles estão coincidentes. Mas... A questão está pedindo quantas horas os dois a questão tá pedindo quantas horas os dois reservatórios estão com a mesma quantidade de água. E no caso, ele somente iniciou, ou seja, somente nesse instante que eles estão com quantidades iguais. Então, o volume o volume é zero para os dois, mas somente no instante zero horas. Então, ali não não dá para não se passou nenhuma hora, tá? ver então o que está acontecendo quando se passa uma hora. Os pontos do gráfico estão coincidindo ali, no, quando passou uma hora no eixo uh, X ali os pontos no gráfico em cima estão coincidindo né? Vamos interpretar o que, que se significa, o que eles estão o que ele está nos dizendo lá onde o eixo X nos diz que passou uma hora o A possui quase 20 mil litros de água o A está representado no eixo à esquerda ali, tá, gente? Que é as bolinhas brancas. Enquanto o B, a gente lê lá do lado direito, está com quase 10 mil litros de água. O ponto não está marcado no gráfico, não é bem em cima da coluna, que representa os 20 mil litros e os 10 mil litros, por isso que eu estou dizendo quase. né? Ele está quase 20 mil litros, quase 10 mil litros. E o que nos diz? O que, que nós podemos perceber? que passando uma hora, um está com o dobro do volume do outro. Os pontos, eles são coincidentes, mas os volumes são bem diferentes, tá? Aí vamos andando mais um pouquinho, vamos verificando que todos os pontos onde eles estão sendo coincidentes ali, até as quatro horas, o reservatório A está com o dobro de água que o reservatório B, tá? Ah, vamos pegar um exemplo... Um exemplo ali, ó. vamos analisar o ponto das quatro horas ali. Isso onde o Marlon tá sinalizando ali. Ó, o reservatório A está com 60 mil litros, olhando ali do lado do lado direito. Isso e o B está com 30 mil litros, olhando lá do lado esquerdo. Beleza, então o que nós podemos perceber? que em todo esse trajeto aqui, que vai do zero até as quatro horas, eles não ficam com a mesma quantidade de água. O A sempre vai ser o dobro do B, tá? Então, vamos continuar a análise. Das quatro horas até as dez horas, o reservatório B permanece constante. O reservatório B ali dos triangulozinhos, pode ver que ele permanece constante, tá? Observando Uh, passa o tempo e ele continua com os 30 mil litros Então ele do, do, Dos 4 horas às 10 horas 30 mil litros para o reservatório B Já o reservatório A O que está acontecendo O traço é com as bolinhas brancas ali ó, Ele vai começar a diminuir A partir das 4 horas Ele começa a diminuir o volume ó, A 6 horas ele está com 50 mil litros uh, A 7 horas está com 40 mil litros às 8 horas ele está com 30 mil litros, opa, ah, algo aconteceu aqui, ó. houve uma coincidência ali, ó. a quantidade de água do reservatório B às 8 horas também é 30 mil litros. Mas aqui, ó, o que está acontecendo? Novamente aconteceu lá, como no início, lá na origem, apenas um instante das 8 horas passadas que eles têm a mesma quantidade de água. Às oito horas eles estão com a mesma quantidade, não se passou nenhuma hora, é só o instante, tá? Então vamos continuar analisando. Olhando para o gráfico ali, ó, quanto tempo os dois reservatórios ficam com a mesma quantidade de água? Das oito horas até as nove horas, os dois reservatórios ficam com um volume de água igual, né? Dá para ver ali no gráfico. Depois das nove horas, o A começa a encher novamente, as bolinhas brancas. Portanto, temos aqui a primeira coincidência dos volumes, das 8 às 9, ele totaliza uma hora. Então, ali os volumes são 30 mil litros, tanto para o A quanto para o B. Bom, já temos a primeira hora para a resposta, tá? Mas vamos continuar analisando para ver se temos mais alguma coincidência aqui. Depois das 9 horas, o reservatório A começa a encher de novo e o reservatório B começa a encher também depois das 10 horas. tá? Daí em diante, observamos que as retas do gráfico ficam paralelas uma com a outra. né? Então, nesse momento, podemos dizer que eles possuem a mesma vazão? Se eles estão paralelos um com o outro? Não, né? Isso. Não. Podemos deduzir, então... Uh, que o reservatório A ele tá enchendo mais rápido que o reservatório B porque a escala do A anda muito mais cada vez que a gente sobe um, um, um espaçozinho ele sobe ele ele vai encher mais rápido do que a escala do reservatório B o reservatório A quando a gente sobe um espaçozinho ali ó, ele enche 10 mililitros enquanto o reservatório B ele anda dois espaçozinhos para encher 10 mil litros. Então, o A vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e o B vai enchendo e eles não coincidem mais. Tá? Ali nas 16 horas, lá em cima, até as 18 horas, novamente o reservatório B fica constante, parado, um tempo, enchendo constantemente. Mas o A continua enchendo. Né? Nas 17 horas ali, se a gente observar, o reservatório B está com 75 mil litros e o A está com 150 mil litros. Tá? O A está sempre acima do B, então eles não coincidem mais. Então pronto, encontramos a solução, a solução, matamos a charada. Eles ficam com o mesmo volume somente no intervalo das 8 até as 9 horas, ou seja, somente uma hora, tá? E o gabarito ali, ó, é a letra A, uma hora, tá? Mas assim, pessoal, ó, eu trouxe para vocês uma outra maneira de resolver a questão, uh, mais matematicamente, que na verdade, quando eu vi esse, essa questão ali, ó, eu, eu pensei assim, tá? Uh, eu trouxe para mostrar para vocês, vou mostrar bem rapidinho, só para vocês terem mais uma ferramenta quando vocês forem resolver gráficos, né? Questões de gráficos diferentes assim no Enem, vocês têm mais uma ferramenta para se se apoiar, tá? Uh, o que foi que eu pensei? Pode passar o próximo gráfico para mim, é o próximo slide para mim, Marcos. Isso, esse aí, ó. Eu reescrevi o gráfico do reservatório B dos triângulos pretinhos ali, ó. Utilizando a escala do reservatório A. Tá? Por quê? Porque daí eu posso perceber, quando eles estão iguais, coincidentes, daí sim, nós, na mesma escala, daí sim nós estaremos falando uh, quando eles estão com a mesma quantidade de água. Tá? Então, eu peguei lá uh, os pontos do gráfico uh, e transformei numa do gráfico B e transformei na escala do A. Tá? Hum, como é que eu fiz isso? Como todos os traços do gráfico estão representados por uma reta ali, vocês estão vendo ali, é preciso dois pontos para definir a reta, certo? Então, o primeiro ponto nós já temos, que é o 0,0 lá na origem. tá O segundo ponto eu obtenho dessa forma. olho para o gráfico do, do B, que é o dos triângulos, quando o X é igual a 4, e uh, eu olho lá do lado direito, eu vejo que eles, uh, o Y é igual a 30 mil, certo? Ali, ó, o 4, o 4 e o lado do outro lado direito ele é a 30 mil. Então, eu trago esse ponto, 4 e 30 mil, para a escala do A. Pronto, tenho dois pontos. Né? E com dois pontos eu posso definir uma reta Eu traço uma reta ali É a primeira reta Esse traço vermelho representa o gráfico B da escala, Na escala do gráfico A tá, gente? Beleza Daí, seguindo o traço B dos triângulos P, percebo que ele ficou constante lá nos 30 mil litros né? No instante 4 e 10 Então eu vou colocar a escala do A ah, nessa constante ali, tá? Do ponto zé, do 4 a 30 mil até o ponto 10 e 30 mil, né? O ponto, eu vou ter que ter ali duas coordenadas x, y. Então, o ponto 4 e 30 mil eu já tenho, já, já tinha definido. E o ponto, agora, o próximo ponto que eu vou definir vai ser o ponto 10 e 30 mil, tá? Esse traço vermelho que vocês estão vendo ali, ó, nós trazemos... É a nova escala do, do gráfico B, tá? E ali a gente já percebe a coincidência, né? Que nós já sabíamos que iria acontecer, nós só estamos confirmando, tá? E assim eu fiz com os outros pontos, completei todas as retas correspondentes do gráfico B e obtive o um novo gráfico B na escala A. E assim eu garanti que somente durante uma hora ali os dois gráficos coincidiram, Tá? E é isso, essa dando do gráfico é isso aí. Agora eu passo para a Júlia, né, Júlia? Deixa eu só fazer uma interferência por enquanto, nós tínhamos colocado uma questão, uh, 148 aqui, que se nós tivéssemos um pouco mais de tempo hábil, nós faríamos também, mas como nós queremos fazer o desafio com vocês, não queremos estender para poder uh, dar um tempinho de um intervalo para quem vai participar da... da, do pessoa, da do ciclo de palestra da informática, ele vai deixar isso para um outro momento, tá? Então, eu vou passar para a Júlia aí com o desafio. Julia, manda ver. E aí, pessoal, que tal um desafio? Então, hoje, o desafio que o, que os, o grupo trouxe para vocês é um jogo no Kahoot. Né? Uh, o Kahoot é uma plataforma de aprendizagem baseada em jogos. A jogabilidade é simples. Todos os jogadores se conectam usando um PIN do jogo ou um link de acesso. E usam um dispositivo para responder a perguntas criadas por um professor ou por um usuário. O nosso Kahoot de hoje ele é composto por cinco questões matemáticas baseadas nos métodos de resolução que foram utilizados agora nessas três questões que foram explicadas pela prof. Paula, pelo professor Marlon e pela prof. Simone. Tá? Cada questão uh, do Kahoot uh, tem 120 segundos, dois minutos para serem resolvidas. Então, após esse tempo, a questão é fechada automaticamente. Totalizamos aí então com cinco questões e dois minutos. Para responder cada um jogo de 10 minutos. Então, durante esses 10 minutos, uh, vocês vão responder essas questões. E a gente vai fazer um silêncio né, no, na sala do Meet, Para que vocês possam resolver elas da, for da melhor forma possível. Para jogar, eu vou encaminhar para vocês aqui pelo chat um link de acesso. Mas é importante que vocês cliquem no link... Numa nova aba, pode ser uh, se vocês estão utilizando o celular ou o computador, a gente ainda indica o computador, tá? Por quê? Porque vai ficar mais nítido para vocês lerem as questões. Tá? Uhum. Uh, bom, eu vou encaminhar, então, esse link de acesso do jogo pelo chat. Vocês vão clicar no link, abrir a nova aba e preencher o nome e aguardar. Não vão clicar em mais nada. Então, quando eu ver ali que o... A maioria do pessoal conseguiu acessar o Kahoot. Eu vou ordenar para que todo mundo inicie, tá? Para a gente tentar todo mundo iniciar no mesmo momento. E aí vocês vão respondendo as questões. Uh, são questões baseadas, né, nisso, em, em todos esses conceitos que já foram falados. E aí, após esses minutos, nós vamos comentar as questões, né? Uh de uma forma que ajude vocês a descobrir. Uh, é importante vocês terem uh, anotado o resultado de vocês para avaliar depois como é que foi o desempenho e tudo mais. Uh, ao final do Kahoot, eu também vou conseguir gerar um relatório para a gente ver as questões que uh, tiveram mais uh, acertos e mais erros. Tá? Uh, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês já conhecem o Kahoot? Alguém conhece? Eu vou, então, gerar o link aqui para vocês. Só um minutinho, que a minha internet aqui também não está muito boa. Vocês estão preparados aí para o jogo? Pelo visto, o Lucas e a Marina são. É, dá pra <risos> ver aqui no chat que eles estão treinados já no, no Kahoot. Manda, Júlia, que até eu vou brincar. Ah, deixa eu abrir aqui o link. Ah, não, vou, não. não vou roubar. Já fiz umas 1.500 vezes que estão aí, melhor não. <risos> tá gerando aqui, pessoal, um pouquinho de calma. Sim, pois é, não vale, não, não. Mas ia, ia brincar só para só judiar, mas não, deixa quieto. Então, estou colocando o link, lembrando que vocês cliquem no link, vai abrir a nova aba, só preencha um nome e aguarde. Tá? Vou me avisando aí quando vocês conseguirem acessar ali a página e preencher o nome. Que aí quando tiver o ok da maioria, aí a gente inicia o Kahoot. Lembrando, vou... kahut... a... uhum. Lembrando que essa modalidade do Kahoot. Pode falar, Mário. Desculpa, não, pode falar, eu sei. Lembrando que essa modalidade do Kahoot é o próprio aluno que uh, né, uh, comanda o seu tempo. Então, o limite da questão é dois minutos, mas se você terminar antes, já vai passando para a próxima atenção que vocês não podem pular uma questão para voltar para responder. Então, ela tem o tempo, se pular para a próxima, que ela já dá como uh, errada, como não respondida. Sim. Tá ok? Pessoal, vamos lá dando um okzinho aqui no chat. Para... É, por favor, que aí a gente já inicia. Na, na janela. O prof. Fábio já, já acessou. Os treinados aí acho que já estão respondendo, pelo visto, porque. É. <risos> Podemos iniciar? Sim, não. A Simone vai participar também, Simone. Sim, posso passar o PIN, com certeza. Eu botei aí no chat também o PIN, quem não consegue acessar ali pelo link, pode acessar pelo PIN da mesma forma, tá? De nada. Me achará. É, eu até achei que era tudo falando na hora ali, meu, no chat, <risos> Então, já podemos iniciar, pessoal, podem acessar e ir respondendo as questões. Então, 10 minutinhos aí para vocês. Dirce. Não vale carne, tá? Acho que podemos dar seguimento, né, na, nas nossas explicações. A maioria dos participantes já terminaram o Kahoot. O que, que vocês acham, Marlon? Professor Paulo, Simone? Se o pessoal terminou como um todo, se quiser gerar o, o gráfico final, podemos colocar. Uhum. Então, vamos tomar daí. Por que triste, Eu <risos> Sigamos, Tem. então. Vai, Vai firme, Júlia. Uhum. Tá. Deixa eu estou atualizando aqui a minha página. Vou finalizar, então. <risos> nossa <risos> Tu queres que eu encerre a apresentação aqui, Júlia, para te poder puxar no teu aí? Na verdade, Marlon, já. eu vou gerar aqui o relatório. Aham. Uhum. Só um minutinho, tá? Aqui está um pouquinho lento na internet. Tô terminando, então, o nosso Kahoot. Opa! Aqui apareceu, então, o resultado. Que ninguém achou nenhuma pergunta muito desafiadora. Pessoal, foi bem aqui nas questões? Bom. Uhum. Tem, teve algumas que não responderam. A ah, que mais ah, encontraram dificuldade foi a questão 1 e 2. Tá. A questão 4, a questão 3, desculpa, 71% dos participantes acertaram. Eu posso compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Tá. Tu quer que eu feche aqui, então? Sim. Espera aí. Vamos rapidinho ali mostrar. Chama então. Uhum. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Sim. Então aqui vocês podem ver que a questão 1, 43% dos participantes acertaram. A questão 2, 43%. A questão 3, 71% acertaram. A questão 4, 86% dos participantes. E a questão 5, 71% dos participantes. Então, as questões assim, mais desafiadoras, conforme o resultado do nosso Kahoot, foram as questões 1 e 2. Então, agora a gente vai passar ali com o professor Marlon. Vamos explicar né, essas questões rapidamente. Tá. Tá. Isso, então nessa primeira questão aqui, né? O que, que nós temos, Marlon? Acho que pode passar para o slide seguinte. Sim, isso então ele tinha conta inicial de 200 reais. Desses 200 reais, 40 é fixo, né? 40 reais ele vai pagar todos os meses que é o preço da assinatura, e nessa assinatura está previsto que é uma quantidade ilimitada para ligações locais de fixo, ok? Então, se essa, uh, esse valor 200 reais, 40, é assinatura, 160 ele gastou em ligações, e ele só paga separado a ligação que ele fez para celular, Certo? Então, quer dizer que ele gastou 160 em celular. No próximo mês, ele decidiu que ele quer fazer uma economia. Então, ele acha que a conta dele tem que ficar em 120. Vamos ver o que que é necessário. Os 40 reais ele vai ter fixo. Certo? Então, ele quer diminuir, na verdade, 80 reais. E esses 80 reais, ele tem que tirar da ligação que é celular, porque a ligação do fixo, ele não paga, ok? Então, no final, a gente faz uma regra de três, né? Na conta inicial, ele tinha 160 reais, que era gasto em celular, que equivale a 100%, e na conta desejada, ele quer gastar 80 reais em celular, então ele quer gastar exatamente a metade, ok? Letra C, tá? Pessoal, essa questão a gente alterou um pouquinho em relação ao Enem. Todas, okay? elas. Todas elas, né, na verdade, a gente Sim. fez uma, uma adaptação Sim. de valores, tá? Mas, mas... É o mesmo, ok? Posso passar para a questão, questão... Então, Júlia? Oi, tá me ouvindo? Acho que deu uma queda aqui na minha internet. Agora sim, estamos ouvindo. Então, uh, falando da questão 2, professor Marlon pode passar para mim na próxima. É uma questão bem simples, tá, pessoal? Uh, eu resolvi ela de uma forma, e até a prof. Paula e a Simone uh, resolveram de uma forma mais simples ainda. Tá? Primeiramente, a gente observa o gráfico e interpreta a questão. Em 2016, nós temos cinco carrinhos, né? Em 2015, dois carrinhos e em 2014, um carrinho. O que, que cada carrinho representa? Representa um número X de carros vendidos. Então, podemos dizer que 2016 é 5X carros vendidos, 2015, 2X carros vendidos, e na nossa questão dizia que o ano de 2016... Uh, vendeu 270 unidades a mais que 2015. Então, uh, a gente pode formar ali, né, que 2016 é igual a 2015 mais 270. Transformando, então, esses, esse 2016 em 5x, o 2015 em 2x, somando com esses 270, resolvendo ali toda a equaçãozinha ali, temos que x é igual a 90. Então, podemos dizer que em 2016 foram vendidas 450 unidades. 2015, 180 unidades. E em 2014, 90 unidades. Tá? Só multiplicando os 5 vezes o, o X ali. 2 tá? vezes o X e 1 um vezes o X. Para calcular a média de vendas desses três anos basta somar os valores de vendas de cada o valor de venda de cada ano e dividir pelo pela quantidade de anos então uh, a soma de 2016 450 mais uh, 180 que é 2015 mais 90 que é 2014 720 dividida por três anos 240 então, a média anual do número de carros vendidos pela marca é 240. Então, o gabarito dessa nossa questão é a letra B. Ah, ok. Uh, tem necessidade da gente passar essa questão 3? O pessoal acha que tem dúvida? Sim, não? Testem aí, pessoal. Vamos ver como é que vocês foram... Uhum. Eu tenho aqui que 71% acertou. E essa questão aqui é ainda mais fácil que a anterior, né? É só a gente ver que, que esse nosso quadro apresenta uma sequência. Claro que para quem conseguiu resolver ela através de uma análise combinatória, também acertou. Uh, passa para o próximo slide, por favor. Mas nós podemos ver que ela tem uma sequência de aumento, né? Então, vocês podem ver aqui que eu sinalizei com essas setinhas que uh, teve uma sequência de aumento, tá? Então, uh, a pergunta é que com nove jogadores, quantas partidas uh, seriam jogadas, né? Então, se com sete jogadores é 21 partidas, com oito jogadores é 21 mais sete. 28 partidas, e com nove jogadores, era 28 mais 8, 36 partidas ao total, então o gabarito dessa questão é a letra D, muito fácil, né, fazer essa análise e responder, e quem fez também pela análise combinatória, estava certíssimo, Bom, pessoal, essa do gráfico acho que todos acertaram, né, ali não, não, não tem muito, muito, muita dificuldade, era só analisar, né, passo a passo. O primeiro valor fixo ali, então, ele, ele fica, ah, o gráfico é representado numa constante de R$ reais fixos, então, quando a gente fala que, que é uma constante... Então, já já podemos eliminar a letra A e a letra D ali de cara, né? Nós vamos ficar só com a B e a C, né? Depois de 100 ligações por mês, os clientes vão, vão uh, pagar um, um preço adicional de 10 centavos por ligação, da 101 até as 300. Então, ele vai crescendo linearmente. É uma conta crescente. Então, ficamos ainda com a letra B e com a letra C, né? E para matar a charada ali, né? depois das 300 ligações, será cobrado um preço adicional de 5 centavos por ligação. Então, novamente, ele Bom. vai crescer, mas de uma forma menos íngreme. O ângulo ali vai ficar um pouquinho menor. Então, letra C, matadora, estamos juntos. E a última, eu acho que é do Marlon, né, Marlon? É, a última é minha. A última também não é, é, não é tão assim, complexa, vou passar bem, bem, bem rapidinho por cima, que a ideia é, o gerente estava fazendo o teste, né, ele colocou questões de nível fácil, médio e difícil, uh, e aí, ao colocar 20 perguntas dentro da, da, da urna, ele percebe que 25% delas eram de nível fácil. Então, se 25% de 20 né, uh, são fáceis, então eu sei que 5 questões das 20 né, são fáceis, porque 25 é um quarto, então 20 dividido por 4 vai dar 5, vou passar até para cá que tem a solução, né? 25% das 20 perguntas colocadas na urna eram de nível fácil, então, o gerente acrescentou mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de, de o primeiro participante retirar uma questão fácil de 25%, opa, aqui era para ter falado por 50%, eu acabei colocando errado na resposta. Então, eu estou pensando o quê? Se 25% de 20 são 5, né? pois 25% é um quarto do valor, 20 por 4 é 5, aumentando o número de questões fáceis, também estaremos aumentando o número total de questões, isso a gente tem que ter cuidado, né? Então, testemos as alternativas. Então, letra A acrescenta 10 questões fáceis, né? Então, se eu acrescentar 10 questões fáceis, eu vou ter 15 questões fáceis, né? Dos 25% aqui, as 5 fáceis, mais as 10 que eu acrescentei, Vou passar a ter 15 questões fáceis, num total de se eu tinha 20 antes, acrescentei 10, vou ter 30. 15 questões de 30 fecham os 50% que ele queria ter de probabilidade do participante retirar, né, uma questão fácil. Então já na, de, de, de, de matada assim na primeira tentativa, né, você já percebe que a letra A é a resposta certa, né? Nessa questão eu queria chamar a atenção geralmente questões de probabilidade, uh, análise combinatórias, questões assim, elas são bastante complexas ou você não lembra as fórmulas porque as fórmulas são muito extensas e tal, e aí acaba ficando muito mais simples você tentar, uh, você testar as alternativas. E essa questão é um, é um desses tipos, né? Se você testar as alternativas, você percebe que uh, rapidamente você chega na resposta. Ah, mas e se for a última, professor. Bom, é mais fácil do que tu ficar testando. Uh, tentando encontrar uma fórmula, né, vai acrescentando lá, uh, 10 mais 5, 15, 20 mais 10, vai dar 30, então 15, e 30 é 50, opa, fechou. Se não tivesse dado 50 de cara, sim, perde para a próxima, até que, quando você somar as, as, a quantidade das fáceis acrescentadas, as que já estão na urna, e somar as acrescentadas ao total, feche a metade, né, uh, de questões fáceis em relação ao seu todo. Então, na verdade, a, a, a ideia principal dessa questão é isso, é você perceber que nem sempre você tem que encontrar uma fórmula para responder a questão de matemática. Às vezes, você utilizar as alternativas de uma forma um pouco mais lógica também funciona. Às vezes, o pessoal vai dizer, bah, professor, tá é professor da matemática e está jogando fora as fórmulas. Não, eu estou dizendo aqui que a matemática não precisa massacrar ninguém, matemática também é lógica. Se você conseguir chegar pela lógica, uma resposta... De forma mais rápida do que uh, utilizando as fórmulas matemáticas, desde que essa tua lógica seja correta está valendo. O importante é você conseguir terminar de forma correta o maior número de questões possíveis, se não todas, né? Se conseguir resolver todas as questões de forma correta melhor, né? Então é nesse sentido que eu queria trazer essa questão. Estou até ali gerando um pouquinho aqui porque já estendemos o prazo um pouquinho, né? Passamos das 19 horas gente com compromisso aí, né, para com, com as palestras da informática, então eu vou deixar assim um pouco mais uh, superficial a minha a minha resposta, uh, caso alguém se interesse, depois me procura, que eu converso mais no particular, dou uma uma resposta um pouco, vou uma acrescentada um pouco em algumas informações. Quem sabe numa próxima aula também a gente retorne com mais algumas questões nesse formato aí, nesse sentido de visualizar algumas questões que podem ser resolvidas tanto por fórmula, quanto de forma mais lógica. Seria, talvez, um próximo tema interessante na próxima aula, tá? aula deixa eu contigo. Bom, então, a gente está aproveitado, certo? No, na apresentação, ali, tem outras questões, mais ou menos, da mesma natureza, que vocês podem vir a, a praticar, e qualquer dúvida, a gente fica à disposição, tá? A gente agradece muito a participação de vocês. Fiquem todos bem, ok? E quem tem evento agora, aproveita o evento também. Certo? Pessoa. Olá, pessoal, obrigada. Pessoal, bom evento. E, e para o curso, tá? Tchau, tchau. Tchau, então, tchau, gente.